E aí galerinha do YouTube do nosso site, aqui quem tá falando é o Matheus, estou aqui com meu amigo Douglas. E hoje nós estaremos ensinando a como Deixa no nosso site. Bom, pra quem não sabe, essa página no início não vai ter mais, vai ser o nosso vídeo que nós estamos acabando de fazer aqui. Bom, caso nosso site não tenha quase nada ainda por enquanto, mas nós estaremos ensinando aqui sobre a página GTA Santos. Se você quiser entrar por aqui ou por aqui, tanto faz você é só você clicar aí que vai ter as... depois que você clicou aqui irá aparecer as sub-páginas que vai ter programas para GTA Sanjas, veículos bom, vamos aqui em veículos vai dar aqui brasileiros, se você clique aqui vai dar aqui Amarok, Crosswalk, um monte de carro para você fazer o download você não vai clicar na imagem, vai clicar aqui na... no nome dele Vai estar tá aqui, Download do Carro, Gol, de 3 Trades Ninja, terra, Sandras Clique aqui para fazer o download, você clica aqui Espere um pouco para fazer o download, vou cancelar aqui eu já tenho Bom, é isso galera, para fazer o download de alguns programas no site Você clica aqui, ó, em aqui, Download Na palavra Download Aí você será redirecionado para qualquer lugar ou se não, irá fazer o do download no nosso próprio site. Uhum. Se você quiser ver a sub de alguma página que tem aqui, é só você clicar na página. E se a página tiver alguma sub -página, irá aparecer aqui logo após. Bom, foi isso galerinha. Falou!